Olá pessoal, estamos de volta com as entrevistas aqui na TV Jogada. Eu estava aqui numa conversa com a Priscila Monteiro, que agora, além de historiadora, virou comentarista de, de leilões de gamificação de negócios. Boa tarde, Boa tarde a todos, né? a gente está gravando isso de tarde, então acaba esse vício, mas olá a todos. E é um prazer estar aqui mais uma vez com o Rodrigo da Jogada. E eu estava assistindo né, o evento para esse leilão virtual, achei muito bacana e tiveram alguns pontos que me chamaram bastante atenção. Quem está aqui no canal ainda não assistiu, eu recomendo que assista, porque para quem é empreendedor, principalmente na área cultural, e esse é um momento bem importante que a área cultural. Tá. Como boa parte do mundo precisando se reinventar, mas vai ser bem diferente pós-pandemia. É, questões que, que sempre passam, né? sempre permeiam na cabeça da gente e geram muitas dúvidas. Principalmente para gente que trabalha com prestação de serviço, com criação de ideia, né? tem aí bens intangíveis. Então, alguns comentaristas falaram sobre a, a proteção à propriedade intelectual, registros, como Biblioteca Nacional, marcas e patentes, NPI, eu mesma era uma pessoa que, é engraçado isso, né? quando a gente tem uma primeira empresa, sabe o filho mais velho que você cuida com tudo, esteriliza chupeta mil vezes, e quando você tem o um segundo filho, você já não tem tanto cuidado assim. Então, na minha, segunda, na minha primeira empresa, eu registrei o nome antes de criar a empresa. Mas agora na minha segunda empresa, não, eu não tinha registrado o nome ainda dos marcas e patentes, registrei agora, é, por uma exigência do Sebrae, uma iniciativa, e também tem uma pessoa do Sebrae no, no, no leilão, né, e, e trazendo questões, relembrando a gente questões de que a gente precisa tomar cuidado sempre com a nossa empresa, né, respaldos jurídicos, formas de reinvenção, como os empresários devem driblar crise. Principalmente os empresários que trabalham com o ramo de cultura, com uma prestação de serviço, como astrólogos, psicólogos, que normalmente faziam um atendimento presencial e agora precisam levar isso também para o lado virtual. É, eu tenho passado isso por questão do turismo, então o vídeo do leilão acabou me fazendo muito bem, né? mexendo de cabeça com, com as possibilidades. E também do, do Rio Informal, a revista, onde nós percebemos que muito do que a gente tem de cultura e qualidade vai por essa iniciativa própria das pessoas, né? É, é, sem ter uma remuneração, sem ter um grande ganho, mas são coisas que quando você olha, como isso não tem um valor agregado, né? pelo menos um valor monetário, porque o valor intelectual tem muito. E, e, e a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, se não tiver um valor monetário agregado, a gente não sobrevive, a gente não segue em frente. Então, assistir o vídeo do leilão mexeu muito comigo sobre essas ideias, sobre esses comentários, principalmente na questão de valorização, precificação, monetização do, dessa minha propriedade intelectual, de como eu a protejo também juridicamente. Né? Uhum. Zé, Pri, é... o eu acho que a conhecer, entender o que é uma propriedade intelectual, né, e, e principalmente saber como como se administra a propriedade intelectual, uma coisa que é, a maioria de nós, é, eu incluso, todo mundo realmente sabe ainda muito pouco, né? Eu eu já do que eu já procurei de de, de conhecimento sobre isso, é, eu vi que é um oceano de coisas assim. É, são inúmeras certificações selos é, registros né? e, e assim isso de certa forma até é, transcende a, a coisa da, das fronteiras de um país né porque aí no outro país é outra outra legislação muda tudo já então é um, é um vamos dizer assim é um é uma coisa que se você não for um advogado especializado ou qualquer coisa assim, você vai vai se sentir profundamente ignorante. né E isso tende a te dissuadir, né? de realmente tentar seguir por esse rumo, né de transformar ideias em objeto de trabalho. E eu acho que isso acaba produzindo um um passivo cultural no Brasil, né, porque aí isso faz a nossa economia realmente sempre convergir para coisas tangíveis, coisas materiais, né, e, e isso é algo que, que a gente é, precisa começar a tomar cuidado, né, quer dizer, é, na verdade, não é nem, é bem bem mais grave que isso, né, mas a gente precisa reagir a, essa, a, essa, a esse processo de rebaixamento de complexidade econômica e, e assim agora que a gente está vivendo profundamente na era digital né ainda mais na, na nesse momento da, da quarentena é, passa a ser passa a ser assim o momento é o momento mais mais propício que eu já vi na nossa história para que a gente contemple isso né contemple como que a ideia como que as ideias são é, uma propriedade né eu de certa forma é, já já estou muito investir pesado aí na, na, na propriedade intelectual né porque eu dediquei muitos meses mais de ano da minha vida escrevendo assim né essa última edição do meu livro foram dois anos mais de dois anos de, de trabalho é, dedicado a, a realmente a, a organização dela a edição dessa dessa versão do livro fora o tempo que eu já tinha gasto em blogs né artigos em blogs que eu vim escrevendo antes e, e, e, e tudo que veio antes então assim é, é, exige uma tem que a gente tem que ter uma coragem grande de apostar em ideias eu acho isso já já é o ponto de partida. É um grande ponto de partida, assim. É, quando a gente é, de, decide que vai investir em ideias, em símbolos, em coisas assim, a gente já está, de certa forma, é, é, se, se, se jogando, se, se lançando a uma, a uma, uma aposta arriscada. Né? E um... É, mas é, eu achei engraçado, eu, eu, era a palavra que eu usava agora, risco. Uhum. É porque eu, eu fiz um MBA pela UF Em gestão e em empreendimentos turísticos e, e, e um professor Que para mim é um grande mestre assim, O Hermes Ele falou assim Você sabe qual é a diferença do empreendedor Para a pessoa comum Que abre o um negócio Que a gente não pode chamar de empreendedor Aí eu falei como assim ah, Eu acho que as pessoas não têm aptidão Alguma coisa do gênero Ele falou não, o risco tem pessoas que se arriscam, tem pessoas que não se arriscam. Tem pessoas que preferem passar o restante da vida sem saber que podem ficar milionários, porque tem medo de falir, Então, elas preferem ficar sempre no mediano. Então, a palavra que espera um empresário como um empreendedor é o risco. E aí você está falando essa questão do arriscar, né? É bem interessante, isso também tem muito a ver com essa questão jurídica, né? Eu Era uma coisa que a gente estava falando bate-papo anteriormente, Desculpa, tá mexendo no celular, ele tá quase caindo. Mas, é, que a gente tava conversando anteriormente, é, o fato de já ter sido plagiado, né, a gente já tá indo num grau de maturidade, que a gente já tomou algumas porradas lá atrás, de que, que isso seja uma coisa, de, a, gente, a gente, hoje em dia, quer saber em que terreno a gente tá pisando para se arriscar. Antes, uhum. andando naturalmente, sem medo. É quase como uma criança que aprendeu a andar, e ela ainda não percebe, ela ainda não sabe que ela pode cair, e numa dessas quedas ela pode se machucar feio. Existem várias quedas que são, tipo, cai sentada em mim mesmo, né? E tem aquela queda que você vai para frente e quebra um dente. Já aconteceu comigo. Uhum. <risos> Mas, é... é... E, e a criança ainda não sabe diferenciar essa, essa questão. E o empreendedor, quando tem o seu primeiro empreendimento, ele não sabe diferenciar essa questão. Quando a gente está no nosso segundo empreendimento, a gente é mais cauteloso. Justamente porque é, sabe que pode cair. Então, esse terreno do risco, a gente avalia muito mais do que antes, quando é surpreendido, tipo, pô, alguém é capaz de fazer isso, né? Acho bem interessante essa sua colocação em relação ao risco e toda a dedicação e preocupação que existe é, algumas pessoas falam assim, ah, você não escreve um livro? tá Como se fosse simplesmente sentar numa mesa né, e sair pá, quase psicografando. Existe toda uma preocupação por trás que você está narrando aí é, que deve ser levada em consideração. Porque não é só escrever, é da onde vem a sua inspiração, como é que você formata a ideia, qual é a ideia ideal, qual o desenvolvimento disso. Se for sobre uma pesquisa, se for sobre algo que você está arriscando, será que no final do livro todos os riscos foram testados e foram né? ou tudo deu errado e, e, e não era nada daquilo que você estava escrevendo no início. É, mas essa questão da propriedade intelectual, que realmente é alguém pode ir lá, plagiar, copiar. Porque depois que você lança o livro para o mundo, ele não é mais seu, né? Ele é do mundo. Uhum. Então, existe cuidado aí. Né? É. E, e realmente, essa aposta de, de quando quando a gente decide fazer essa aposta é, investir em uma ideia de que não é materialista nesse sentido é, eu eu acho assim a gente já já já passou pro lado mais romântico da das pessoas para o grupo mais romântico é, do que do que pro grupo mais cético do que o grupo sabe mais mais é, conservador mesmo assim então é, eu, eu percebo que é uma, uma distância grande que, que separa no sentido existencial as pessoas que, que de, apostam as vidas delas em, em ideias sabe nesse sentido e, e eu acho que isso explica muito é, de, de é, por que a nossa economia é como ela é também né porque enquanto a gente tem terras tem é, recursos materiais aqui explorar a gente vai continuar explorando isso em vez de fazer como os japoneses ou é, outros povos né, que, que que pararam, tiveram que ver assim, bom, o que a gente tem aqui é o conhecimento. Isso é o que a gente tem e vai precisar trabalhar com isso. né? Agora a gente já está na era do conhecimento é, para valer. né? Então, a economia brasileira precisa se, se adequar à realidade mundial. E, e, e nessa economia, onde a, a, a economia criativa, né, a economia é, da, da, vamos dizer assim, é, olha o volume que se troca de, de dinheiro em séries que são produzidas e transmitidas para o mundo inteiro, né, cinema, é, música, é, quanto que a música brasileira é exportada para o mundo todo, seja a música é, mais, mais sofisticada, MPB, ou a música popular também, né? Eu digo popular, o sertanejo, o funk, né? Então, é, realmente hoje, o volume que se troca de, de propriedade intelectual, capital, né? De, de direito autoral é imenso. E é, eu acho que a, a, a, a, essa, essa decisão de, de fazer isso, que, que contempla, né? Que... que é, também traz uma exposição ao risco, ela também traz aí uma possibilidade de, de recompensa que que está equilibrada com o risco. E aí esse é o primeiro ponto que eu acho é, necessário começar a partir de tudo, que é o seguinte, às vezes a gente fica com medo de não perder as ideias e às vezes as ideias caducam. E, e aí a, a gente perdeu as ideias de qualquer forma. Né, não, não foi roubado mas ninguém ganhou a ideia a ideia né, ninguém ganhou com ela então do que adiantou você ter tido aquela ideia se, se ela não não não passa não é, é perdendo time né é então essa esse risco é um risco que, que vamos dizer no momento que você teve a ideia e você sente que ela é sua você ignora o risco de, de que você vai vacilar com a ideia. <risos> né? você Primeira coisa que você tem é, é, é ver a ameaça dos outros, a ideia, você deixa de ver, se vê como uma ameaça também, e às vezes a sua, a sua o seu apego é, né? é, é uma das ameaças que, que essa ideia sofre. <risos> e... é, é, posso, te, só, desculpa te cortar aí é. na linha de pensamento, mas eu, isso é engraçado, né? Porque eu acho que essa grande falha é porque a maior parte das pessoas olham para fora não olham para dentro. Uhum. Eu vejo sempre a potencialidade do meu negócio, mas eu não vejo a minha própria potencialidade. Eu sempre vejo o defeito do meu negócio, mas eu não vejo os meus próprios defeitos, né? Uhum. Isso implica aí nas ideias também. É, continua, porque essa questão da morosidade da, da ideia faz ela caducar. É. Então, se você não sabe agir mais rápido, a ideia caduca. Né? É. Então, você vai ser dentro do... Porque não é possível num universo de 7 bilhões de pessoas só você ter essa ideia, né? Sim, sim. Isso é uma coisa rápido, também que a gente né? precisa levar em consideração. Então, essa questão do time, de como você executa, e eu sou uma pessoa que eu tenho essa falha, é, às vezes não é só por minha causa, mas são as, meus, as minhas falhas coisas que eu sei que eu não, não, não consigo superar. Que gera essa morosidade, e eu perco o time, mas em outras coisas eu não. Isso eu preciso adiantar, isso eu preciso acelerar o processo. É, como eu também muitas vezes não consigo reconhecer meus soft skills, porque eu acho, como eu sou muito apaixonada por essa ideia que eu tenho, e é uma coisa que sai de mim, essa coisa toda, eu não consigo valorizar ela o suficiente que ela deveria ser valorizada. Então, vendo no mercado um preço super baixo, né, ou nada e vem alguém vende melhor então então assim é, eu acho que a, a, a, nesse caso a única proteção que a gente pode oferecer para essa ideia que protege ela da gente nesse sentido da gente vamos dizer é, prender essa ideia e não e não deixar não deixar ela acontecer nunca é justamente a velocidade a velocidade de, de transformar, de, de, de realização dessa, dessa ideia, cria uma coisa que, que eu chamo momentum, né? que é o embalo. Né? O embalo é, é assim, cara, o, o, é, essa galera já tem ritmo, já está desenvolvendo ela com ritmo. Então, isso é, já, já cria um, um elemento dissuasório de alguém que não tem ritmo ainda e que veja essa ideia que era pegar, que era roubar. Pô, primeira coisa que ele vai fazer é pô eu posso até tentar roubar agora para eu tentar roubar implementar essa ideia entrar na mesma corrida ele que já deu algumas voltas na minha frente ah melhor melhor pensar outra ideia para roubar né ou, ou então esse é o primeiro ponto agora ele tá, mais que isso ele está na corrida com parceiros que que eu não vou encontrar um, um alguém com, a essa altura para estar no meu time, para competir com essa galera. Então, esse seria um segundo elemento. Né? E, e um segundo, um, vamos dizer assim, um segundo é, mecanismo de proteção da ideia. Eu só vou publicar as ideias quando eu já tiver esse time, esse time campeão, competitivo, para tocar ela. De modo que eu sei que não tem no mercado profissionais mais competitivos que esse time que eu montei. Melhores que eles nisso, que eles são bons. Entende? Então, é outro elemento de dissuasão. E, é, por último, é, a, gente, a gente faz um... um, um a gente cria assim, filtros de é, identificação de quem vai estar tá atuando no leilão. Né? Isso não, não valeu para o caso do Rio Informal, porque... É, tanto a gente queria fazer esse, esse lançamento né essa campanha assim com esse lançamento isso é, foi algo que o Ed Newton concordou até porque ele tá a, a, e desde 2015 ajudando essa essa ideia da associação ganhar forma né e agora a gente chegar finalmente nesse modelo é, também porque ele sabe assim que o risco para para rio informal no caso no caso da, daquele daquele projeto era muito baixo porque para uma outra pessoa pegar essa ideia, né, e tentar realizar melhor, né, assim, tem possibilidades, tem, mas aí ele já já está atrás na rede em termos de construir uma rede ou, enfim, é, existe esse risco. Vamos dizer que alguma corporação grande queira veja esse valor do do cria uma marca com esse nome informal, existe, existe. Só que existe também o risco dele dele deixar tudo o que foi investido até ali, na informal, meio que congelar como como, como anda é, andou acontecendo no, no, nos últimos tempos, porque ele não estava muito sabendo como fazer para continuar os próximos passos, passos do desenvolvimento da rio informal. Né? Então, quando você coloca tudo isso na balança, você passa a ver que o risco de se expor e de alguém roubar alguma ideia é, é, é tá, tá balanceado, né? Tá equilibrado com o risco de você é, asfixiar a ideia e deixar ela morrer porque você prendeu ela demais, entende? E e aí, para essas é, ideias, eu, o eu, eu, é indicado. Para ideias que estão nesse ponto. Eu concordo contigo em tudo, até porque eu passo muito pelo problema de ser um... Eu, eu passo muito por esse problema e eu acho que a gente... É uma questão aqui que a gente está colocando. Eu entro muito na dúvida de guardar a ideia ou não. Por quê? Eu, eu também sou professora, né? Então, dou aula para adulto, dou aula para pessoas que vão empreender. Então, muitas vezes, eu escuto pessoas se aproximando de mim, falando assim, Priscila, eu tenho um projeto que eu quero te inserir. O que, que você acha da minha ideia? É, eu vou lá, faço uma consultoria, falo isso, não sei o que... Dá, dá. Vou formatar direitinho e vou te apresentar. Aí, quando eu vejo o cara tá lançando sozinho, e tá outra pessoa. É... Só que, assim, normalmente, a gente tem que parar para pensar. Eu, eu sou a pessoa que eu sempre tento ver o copo meio cheio, não meio vazio, né? Quando aquela pessoa pegou as minhas informações, eu também retirei informações dela. Uhum. Uhum. Né? Porque eu fui lá perguntando como ela quer fazer, não sei o quê, papapá, e muitas vezes a gente vai na onda. A partir do momento que ela consegue uma divulgação, até mesmo na mídia, e a pessoa da mídia vai procurar coisas similares, acaba te encontrando também, te divulgando junto. Isso aconteceu recentemente comigo. Então, por mais que, que é, eu tenha, vamos dizer assim, alguns traumas, eu, né, minha primeira empresa foi plagiada algumas vezes, eu fui pioneira e isso acontece muito, Gostaria que todos assistissem aquele filme Fome de Poder, do McDonald's, que uhum. fala a origem do McDonald's, porque né? uhum. é o cara que pega e engole o negócio. E vira uma marca internacional conhecida no mundo inteiro. Então, eu sou muito a favor de quanto mais você divulga, mais você fala, é, mais você viabiliza a, a, a, a possibilidade da sua ideia para frente, tá? Mas você faz essas trocas Mesmo com aquele que está ali tentando te copiar Porque ele vai, deixar, ele vai soltar alguma coisa Então a gente vai criando malícia né, nessa hora A gente também sabe o que pode falar Sabe o que não deve falar Isso já aconteceu outras vezes Eu deixei a pessoa fala, fala, fala, fala E no final eu falei então, não dá. então o que eu vou ganhar com tudo que eu vou te dizer? Aí né, a pessoa trava é, ou pessoas falando assim, não, não, mas é porque vai ser uma honra você me dar essa consultoria. Eu disse, como assim vai ser uma honra? Você vai me dar um percentual, é igual jogador de futebol, né porque agora jogador de futebol tem isso. O clube que formou ele na base retém o restante, do restante da carreira do cara, um percentual de, de negociações em, nego... em vendas futuras. Que eu achei interessante isso, que o dono do clube, o Cristiano Ronaldo, foi é, revelado, falou isso, né? O, senhor se arrepende, o repórter perguntou, você se arrepende de vender pelo valor que vendeu? Ele falou, não, porque eu não poderia vender ele num valor maior com o clube que eu tenho. O que eu me re, me arrependo é não ter colocado no contrato um percentual em negociações futuras. Uhum. E aí eu questionei essa garota. Todo cliente que você atender, você vai falar, olha, tudo isso que eu aprendi com a Priscila, se você quiser mais contrata ela, ou todo o dinheiro que você vai ganhar, você vai tirar um percentual e vai, vai me dar? Porque a honra, né? Prestígio, desculpa, você não paga a conta. Então, a gente tem que começar a criar uma malícia, né? De na hora que a gente transmitir nossas ideias, a gente sabe, literalmente, como apresentá-las. É, como num pitching, né? Eu num salão lotado, falando para milhões de pessoas que poderiam estar tá copiando ali a minha ideia, mas também estou num salão lotado com milhões de pessoas que podem investir na minha ideia. Só que o pitch é uma pílula da ideia, né? Porque é um tempo muito curto. A gente fala dois minutos, cinco minutos, a ideia de você estar tá no elevador com o Bill Gates, aí você fala com ele, né? Então, é, é, eu, eu acabei sempre achando que é melhor botar para fora, mesmo que no dia seguinte eu fico desgrila, não devia ter falado tanto, pô, olha o que o cara está fazendo comigo. É, é, do que não falar, do que deixar ela presa. Porque eu acho também que nessa divulgação de ideias, nessa troca de ideias e o networking, que o leilão propõe, e eu acho que a rede de relacionamento é tudo nesse momento, vai inserir pessoas que eu não conhecia, mas que eu passei a conhecer a partir de você ou que chegaram através da rede, que vão acrescentar muito mais das minhas ideias e que estão fazendo a minha cabeça focar e que, de repente, a gente vai fazer uma parceria, né? Uma parceria para um aplicativo, uma parceria para um jogo, eu vou me tornar é, uma pessoa também do canal dele. E quando, a pessoa, quando eu for apresentar o meu currículo em algum lugar, alguma palestra, alguma coisa, ó, eu sou é, Priscila Monteiro, colunista do site tal, periripararapão, pontu, Então, isso vai agregar um valor. Se não agregar o valor monetário, vai agregar um valor nesse, nessa minha marca, né, na marca Priscila. E aí uma outra coisa também que eu acho interessante da gente da gente chegar a esse ponto aí, é que dentro do processo do leilão, você dentro desse relacionamento, você está propondo uma estrutura que vai dar garantias para gente que tem ideia. E isso é uma coisa que traz muito medo. O primeiro medo do empreendedor que trabalha com intelectual, que trabalha com as ideias é é, será que vão gostar da minha ideia ou é maluquice na minha cabeça? É, é autocrítica. É aquela coisa assim, né? Que, sim, eu tive a ideia caminhando. Como é que alguém vai valorizar a ideia que eu tive caminhando? Eu estava dando uma volta no aterro. Então, quantificar, qualificar, realmente ver a potencialidade da ideia sozinha é muito difícil. Isso é um problema. Segundo, a partir do momento que você lança a ideia para o mundo, como você resguarda, né? Então, quando você começa a falar aí de uma de uma segurança de propriedade intelectual, de uma questão jurídica, faz com que a gente tenha mais segurança para compartilhar as nossas ideias e também que a gente tenha segurança que quem está ali é uma rede afim. né? São pessoas que têm um propósito para levar isso para frente. E aí um terceiro problema que eu acho que também é muito, muito difícil, principalmente no cenário brasileiro, como você mesmo mencionou, é a valorização da cultura aqui. Uhum. Então, ideias que estão voltadas mais para a questão tecnológica, ou de produto, né? protótipos, designers, acabam sendo mais valorizadas do que uma, uma pintura, às vezes, né? É, a gente até brinca muito, ah, o pintor só faz sucesso depois que morre, o quadro dele não valia nada, agora custa milhões, né? tem que ir para então, fora. Então, parece né? que <risos> é... é. Então, aqui parece que não existe essa valorização né, dessa propriedade intelectual que é tão necessária e que hoje, num cenário de pandemia, é o pessoal volta do todo mundo. É o filme, é a live, é a declamação de poemas, é a... Né? Então... Atendimento de é astrólogos pela web. Exatamente. E isso é muito difícil, né? porque esse é o um momento de dúvidas. Esse é o um momento que eu posso aumentar minha fé no plano astral e buscar esse astrólogo. Sim. Ele não vai estar preparado para isso, né? E, e, mas só que ele também é o ser humano que está passando por problemas nesse momento. Então, eu, eu gostei muito da, dessa proposta do Leilão, por essa rede de relacionamento e, e trazer outros mercados que são afins, mas nem sempre a gente está conectado. E que, e que... Oi? É, não, pode terminar. Não, e que realmente não tem essa valorização que a gente espera, ou a gente até acha que não merece. Não merece. É. Por ser criado nessa comunidade, fazer parte da nossa memória coletiva, que cultura, todo mundo morre de fome, né? Historiador, vende manga é, é artista é. cultural vai vender rifa para poder fazer peça teatral. Sabe essas coisas uhum. loucas? Uhum. Que é um puta nicho econômico e que no Brasil não é valorizado. Uhum. Ou é a nossa autocrítica, achando que a nossa ideia não é tão brilhante assim, ou é a crítica do mercado, porque o mercado não paga tão bem assim. Então, é complicado. Você, você falou de uma coisa que, que me, me ocorreu, assim, olha que, olha que exemplo histórico, né? Então, duas coisas que eu é, me deu vontade de falar. É, a primeira eu, eu vou, é que daqui a pouco eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela para mostrar o estatuto da associação, né? Que é um detalhamento aí que eu achei melhor não fazer no leilão, porque é um pouco tedioso, sabe? Enfim, ninguém levantou questionamento sobre isso, então eu achei melhor é, partir para o jogo mesmo, né? Mas é uma, bom que é uma oportunidade a gente estar tá conversando sobre isso, para eu esclarecer. E você falou também sobre a maneira como se dá a abertura né, de uma ideia ao mundo, né? a apresentação de uma ideia ao mundo. E aí como a gente sempre conversa e gosta de trazer é, os nossos nossos debates aqui para algum exemplo histórico do, de, de, de, de algo que remete ao Brasil, cara, não poderia haver talvez um exemplo histórico melhor do que a maneira como o inventor do avião é, expôs a, a, as ideias dele ao mundo, né? É, de uma maneira que que não que vamos dizer assim não traía os ideais dele porque o Santos Dumont queria que o conhecimento do avião servisse para a humanidade, né? Ele queria que aquilo fosse. Ele colocou isso de várias maneiras, né? De diversas maneiras. Então ele, é... mas ele ele não registrou patentes, coisas assim. Ele até brigou contra outras pessoas que tentaram registrar patentes que, que roubaram dele, coisas assim, para manter toda a obra pública. E ele também foi muito estratégico em, em como revelou os protótipos dele. Ele não ele não deixou é, as invenções dele serem publicadas antes de estarem prontas, antes de ter... Né? E quando ele foi revelar, ele se inscreveu em, em eventos, né? em concursos internacionais, né? e, e foi para as esferas mais internacionais possíveis para expo o conhecimento dele assim né quando ele fez isso e isso isso foi muito como eu como eu bolei também é o primeiro leilão que eu fiz que eu, que eu apresentei na campus party isso me deixou uma, foi uma, uma jogada um pouco arriscada porque isso me de certa forma me, me é, deu menos recursos para eu prototipar isso tudo porque eu não, não podia ainda mostrar a ideia pronta e aí, quando eu fui prototipar já era na demonstração já era no naquele evento que o Bill Gates na hora de mostrar o sistema dele lá deu tela azul e ele ficou com cara de bobo né então é, e, e aí meu isso, essas coisas acontecem tem a, nessas horas a bruxa está solta né então deu uns, uns pau na minha, na minha na minha hora lá de apresentar deu barulho na, na coisa do lado mas eu consegui re, re, é, reorganizar o, o, a partida né e no final foi um sucesso e, e assim primeira vez que eu estava fazendo aquilo publicamente então é, eu acho que a, o ponto de vista do, do Santos Dumont aí né o, a, as estratégias dele para manter o, o direito moral dele sobre a invenção, né, sobre as, as os feitos dele, foram foram bem feitos, né? foi estrategicamente bem feito o, o que ele... Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Você queria te cortar? Do, do Santos Dumont? Tem uma história muito uhum. triste que envolve isso, né? mas uhum. tem uma coisa muito interessante. Por mais que ele fechasse é, no mundo dele, é, a questão das invenções, ele só revelasse uhum. é, em, em eventos especiais, né, com inscrições, ele abria o hangar dele algumas vezes, alguns dias na semana, para amigos, uhum. para algumas personalidades, pessoas que poderiam criticar a ele. E, uhum. e tem pessoas que ele formou amizade a partir disso aí, né? Uhum. Como, por exemplo, a Princesa Isabel. Então, é, ele realmente mantinha um sigilo, mas algumas pessoas tinham acesso enquanto ele estava trabalhando no hangar. E uma dessas pessoas foi a Princesa Isabel, que se tornou recorrente, porque não tinha uma aproximação, mas não ia negar. Afinal, era a Princesa Isabel no exílio, E criou-se toda uma história a partir daí. Então, por mais que, que ele não demonstrasse para o mundo, só colocasse em eventos sociais tinham poucas pessoas que sabiam o que ele estava fazendo que via, que fazia troca de ideia com ele. Claro que pessoas de confiança, pessoas que ele tinha é, é, total respeito né, pela opinião dessas pessoas, mas que ele também compartilhava ideia, compartilhava de alguma forma indireta. Por que, que eu estou falando isso? Às vezes, é, a gente fica receoso. Ah, como é que eu vou falar isso com alguém? Cara, usa a tua família, né? Essa coisa de começar agora com as redes sociais, tecnologia, você não sabe fazer uma transmissão no Zoom, faz um teste antes. Pega, faz o teste com a tua mãe, faz o teste com a tua melhor amiga, faz o teste para depois se lançar para o mundo. E aí eu digo, é, né, que essa questão de você ter pessoas próximas que podem validar o nosso ideia, você tem que muito cuidado com isso. E saber exatamente com que objetivo você pede para a pessoa, né? Eu participei de uma enquete dentro de uma consultoria de recursos humanos, sobre a minha empresa, e pediram para eu entregar um formulário para três pessoas, uma que estava abaixo de mim, uma que estava no meu pé de igualdade, outra que estava acima de mim, né? Que é aquela pessoa que, se falava eu vou obedecer. Então, a que estava abaixo de mim, eu coloquei um funcionário, a que estava ao meu nível, eu botei meu sócio, e a que estava acima de mim, eu botei minha mãe, né? palavra de mãe, você obedece. E eu achei muito engraçado porque é, dentro desses quesitos tinha a questão organização. A pessoa que estava abaixo de mim dizia que eu era muito organizada, a pessoa que estava no meu nível dizia que eu era mais ou menos organizada e a minha mãe dizia que eu era nada organizada. falei, mãe, a senhora respondeu isso baseada em que? Na minha empresa no armário da adolescência? Aí a gente riu, né? Então, até mesmo quando a gente está pegando essas opiniões e essas ajudas, a gente tem que levar em consideração qual é a visão que a pessoa tem sobre a gente, é. <risos> para que a autocrítica não seja pesada demais. É, é verdade. Eu, eu acho que o, o Santos Dumont é, deixa para gente uma lição, uma lição em vários sentidos, sabe, Priscila? Assim, até porque no, no sentido da história da aviação, né, que até hoje existe essa, essas é, polêmicas, né, essa essa é, se, se, essa polêmica, se ou essa incerteza, não sei como dizer, mas, right. é sobre existem, por exemplo, americanos que que defendem que quem inventou o avião foi o Santos Dumont. É, para para ter nossa para a gente ter noção da, da né, de que isso ainda não é um ponto totalmente pacificado, né? É, e, e, e eu acho assim que o que esse caso nos é emblemático para a gente ver é como que a nossa cultura, no, nós brasileiros, temos uma cultura assim que ainda talvez seja romântica é, por, por ser um tanto pré-capitalista no sentido assim. Eu acho que o Dumont, quando ele idealizou o invento dele, tudo que ele quis fazer, ele, ele se sentiu muito mais inspirado por uns caras como Da Vinci do que por uns caras como como Thomas Edison, sabe? Ou é, industriais do tempo dele, que, que uhum. eram empresários mais do que inventores. E o Dumont era um inventor, é, né? Tipo romântico naquele Eu sentido, acho né? que o, referen... o grande referencial dele é quem sonhava. É... E é assim, o Da Vinci está muito à frente do tempo dele, sabe? Parece tudo que é muito sonho. Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo na exposição do Da Vinci. Quando o cara faz o protótipo do helicóptero, sabe? É uma parada assim muito à frente, que só realmente um sonho pode estar propondo a gente. E aí, é. eu... eu acho interessante você estar tá tocando nisso, porque é muito difícil a gente ver esses caras que foram inventores pensando no lucro, né? pensando aí no, no enriquecimento, você vê eles se matando, eles ficando tristes pela invenção. É, o Rockefeller não ficou deprimido porque estava poluindo o mundo com a queima de petróleo, mas o Santos Dumont fica deprimido porque a sua invenção, que era para unir povos, aproximar povos, foi utilizado para matar brasileiros. né? É, ele se suicida no Guarujá depois que ele vê os aviões que ele tinha ajudado a inventar, bombardeando São Paulo. Né? É. Então, é, é, isso é uma coisa... E aí é a questão da autocrítica. né? Ele deixou, deu tanta liberdade para a invenção dele que acabou sendo utilizado para o mal, vamos botar assim. E ele não aguentou essa autocrítica. É. Então, é, é, excelente, ação... excelente são algumas né? aí que é, que a gente precisa tomar cuidado, né? Uhum. A, gente, a gente não pode chegar ao ponto de se julgar tão mal é, quando uma ideia da gente não dá errado ou é, ou é distorcida a ponto de tirar da nossa própria vida, né? Ninguém merece isso. Então, é... é ele, ele deixa várias missões a gente sim. Nossa! É essa assim como né assim do do ponto de vista do, do empreendedor Santos Dumont que eu acho que ele nunca foi assim realmente empreendedor é, ele, ele não tinha ele não, não, não vejo nele essa ambição capitalista né é, e, mas mas eu vejo sim a, a ambição artística sabe assim de levar a marca Santos Dumont ao mundo inteiro, né? E, e, e o nome dele, isso nisso sim, ele tinha assim vontade de é, receber esse reconhecimento, né, pela pela pela doação que ele estava fazendo, né, para a humanidade. Mas o que eu observo mais é como que o no final das contas, né, a maioria das pessoas atribui a invenção aos irmãos Wright, que eram capitalistas que fizeram a coisa de um jeito que é, havia possibilidade de auferir lucro né esse vamos dizer, esse direito essa propriedade intelectual e seja qual for o, o motivo no final o sistema deu autoria para os irmãos Wright porque era mais lucrativo que ali tinha um negócio né o Santos ele ele ele não não, não, quis, não quis criar um negócio inclusive algum, algumas ideias de motor dele acho que o Demozel eu estava lendo sobre isso acho que no LinkedIn outro dia o Demoselli foi copiado e recopiado por vários fabricantes e, e, e em alguns momentos alguns fabricantes tentaram patentear partes da invenção né, para é, ter lucro com, com esse mercado e o, e o Santos Dumont entrou contra esses caras que estavam tentando patentear porque ele queria realmente que o, que o avião fosse acessível. E, e aí no final das contas, assim... É, esse, eu vejo assim como que esse espírito mais romântico tanto, tanto jovial juvenil que alguns é, heróis brasileiros revelam é, acaba sendo sendo cruelmente recebido pelo pelo mundo o frio mundo capitalista que né, não não não não não se sensibiliza com esse romantismo. sucesso é sinônimo de lucro é é, então, a, a história dele é muito emblemática nesse sentido, né? E tem várias outras histórias de brasileiros que inventaram coisas. Aquela história do Bima, né? Que é super famosa, assim, qualquer coisa. Ah, o cara do Bima, né? <risos> Vou roubar a sua ideia. olha o cara do Bima, né? Assim, assim meu, é, eu, ninguém sabe mais o que é o Bina, <risos> né? Bina não... É verdade. Já, agora, essa história do cara do Bina nunca vai deixar de... <risos> De, de, de pairar pelas famílias, né, porque qualquer qualquer um, que alguém que venha com o um papo de você, o um inventor, já, já vai ser dissuadido, né, desencorajado. Então, uhum. é, enquanto você falava, eu abri aqui, dei uma, uma rodada nessas páginas, onde fica mais esclarecido como que a gente tá fazendo essa estruturação para dar uma proteção jurídica para os leilões, né, então... Aqui no Quem Somos, você vem aqui em Estatuto da Associação Virtual, você vai ver é, alguns textos onde o, o, o, essas estruturas é, institucionais né, da associação estão definidas, então desde o básico, né, é, sede, finalidades, é, os tipos de, de associados, né? No caso assim, lá naquela sessão, todos que estavam participando estavam como jogadores, associados jogadores, né? É, o Klaus que, que vai ser um playmaster agora, então, vai existir uma espécie de academia dentro da associação onde os associados vão subindo de hierarquia, então eles eles é, passam a ter ter algo a perder se, se eles traem as regras que a associação está seguindo entende então é eles é, a, esse estatuto aqui junto com, a, com o regimento interno ele também cria é, um sistema de créditos né aqui primeiro da, da questão do que que é o patrimônio da associação né que já con, contempla olha marcas é, e outros materiais científicos que venham a ser desenvolvidos pela associação, são parte do patrimônio da associação. Muito legal. E... Isso é bem interessante está claro aí, as pessoas saberem, é, Rodrigo, para poder, as pessoas já se informarem sobre a associação e se sentirem mais seguras quando forem participar né, do leilão virtual e entrar aí de cabeça nessa ideia. Com certeza. E aí aqui, é, nesse outro documento, que é o regimento interno né, da associação, que é um instrumento legal que, que, tá, que o Código Civil é, obriga, é, que a gente nomeou de carta de princípios né, do sistema jogada de, de ludocracia, aí vem todo um, um, um texto que estrutura esse sistema de créditos né, entre os participantes no sentido aqui de que coloca o é, princípio do direito autoral. Olha como está colocado em duas linhas. Os fundadores detêm poderes de rei para estabelecer as políticas e regras de sua empresa enquanto forem o acionista principal da empresa, detendo mais de 50% do capital. Porém, o dever de, tomar, de tornar essas regras escritas e públicas para exigir seu cumprimento. Então... É, se o dono de um projeto é, que está dentro do leilão quer criar regras mais seguras para o leilão desse projeto, para ele abrir esse capital, ele pode. É, outros princípios aqui que envolvem o princípio do trabalho, né, que, que todo, da, todo dado é um é, trabalho, é um serviço que você enriquece o sistema quando você dá dados para ele, né, porque o a informação alimenta boas ações. Né? Boas informações uhum. alimentam boas ações. E é, todo dado que, que o, o associado coloca num projeto, ele está dando o quê? Está dando é, trabalho, né? energia para o um uhum. projeto. Então, aí veio o, o princípio de, do Valuation 4D, né? que, é, que é justamente esse Valuation que contempla um um espectro mais amplo de de, de de capitais, né? Por exemplo, o capital competitivo, o capital social, o capital humano, capital é, intelectual, capital jurídico, capital simbólico, né? Que são, são intangíveis, né? Do do do negócio. É, e e aí com com essa documentação né? Que, que enfim a gente já a gente já há cinco anos fez esse movimento de criar essa associação e, e aí a gente é, estacionou esse movimento foram várias é, situações na época eu estava no Rio o Rio teve Olimpíadas e, e várias coisas que é, meio que desarticularam esse movimento mas agora a gente vai refundar a associação né eu estou só esperando é, essa quarentena mais, mais mas... Ô, Rodrigo, mas o, o, que eu achei, o que eu achei bem interessante assim, é que você é tem uma coisa que a gente já teve em papos anteriores, né? É você meio que dá o caminho das pedras para a pessoa ir montando seu modelo de negócio já a partir do que está descrito aí na, na, na associação, né? Uhum. Algumas preocupações que a pessoa tem que ter. Por que aquilo? É, pô, eu gosto de história. Como é que eu vendo de história? Eu não, não era uma empresária, né? Então, é, eu tinha uma noção de comércio, por ter sido vendedora de loja, por ter sido gerente de loja, mas é diferente quando você trabalha no negócio de alguém e quando você é dono do seu próprio negócio. É a questão de ter a iniciativa de mandar fazer e você obedecer o que te mandaram fazer. É, então, eu tinha muitas dúvidas no início, e chegou um momento também que, por eu não, eu, eu, eu tive um plano de negócios, né? Da minha primeira empresa, né? quando eu comecei a fazer, como que seguir o que estava anteriormente já estabelecido, meio que vamos botar assim a preguiça, né, de estar tá revendo toda vez as, as mesmas coisas, mas é, é quando você tem um plano de negócio, você monta esse plano de negócio, você coloca no papel, você consegue estruturar muito melhor o caminho que você vai seguir. Uhum. E eu como historiadora, vi empresária. Né? Uhum. É claro que chegou o um momento Que eu entrei num conflito Porque eu deixei de ser a historiadora Guia de turismo para ser Uma preenchedora de planilha uhum. Eu não queria isso né? Mas aí foi Já que eu tenho meu plano de negócio montado direitinho aqui, O que eu preciso fazer Para voltar a estar na rua é, E a empresa seguir sozinha Isso é uma característica Também que a gente que presta serviço né, Acaba passando eu fui lá, não, ó. a partir do momento no gestão de pessoas, eu preciso buscar essas e essas e essas, esses itens avaliatórios das pessoas, quais são os índices que eu vou utilizar para estar tá, é, colocando essa equipe, vou botar uma equipe para mim e, e, e dentro de tudo que eu quero, eu crio normas e procedimentos da empresa. Uhum. Então, quando a gente a primeira coisa quando eu contratava uma pessoa é ler. Lê isso aqui, lê isso aqui ela poderia ser do setor que fosse, ela tinha que ler o meu nome e procedimento. Por quê? Porque para o Gui entender o que a menina do financeiro ia exigir dele, ele precisava entender o papel dela também. E uhum. isso foi uma coisa que eu aprendi na prática, foi uma coisa que eu aprendi desdobrando meu plano de negócios, porque lá já tinha essa possibilidade de existir pessoas. E né, a gente começa a ver essa questão sendo colocada aí também nas regras da associação, o que a pessoa deve ter feito antes, né quais são as estruturas que ela deve pensar antes. Isso é bem interessante, eu não tinha ideia no início. É, e, e, e que realmente lá na frente, quando a gente entra no conflito do empreendedor, porque o empreendedor passa conflitos quase que diariamente internos, né? A gente volta a ser o que a gente gostaria de ser, daquele por que eu montei aquele negócio, no lugar de ser um preenchedor de planilha e de um emissor de impostos para pagar. Então, é, é, eu tive muito isso com uma empresa parceira minha, é, o pessoal de Trilhas. E o cara falou: eu deixei de ser um trilheiro para ser um empreendedor, de, é, um preenchedor de planilhas. Eu vivi em trilha em céu aberto, eu estou trancado no escritório, tô frustrado, vou acabar com a minha empresa. Uhum. não calma que não sei o que. Então, é, é, é, ali tem umas, umas coisas né, que você já colocou Que para fazer parte da associação Já prepara a pessoa também a ser empreendedora, a ser empresário uhum. é. e, e aí, de, de tudo que você falou, eu só te falo de uma coisa É o seguinte, nem todo empreendedor visa o lucro né? E aí eu estou falando baseado naquilo que você colocou no, no, no Santos Dumont eu acho que, assim, eu literalmente, hoje, empreendo para trabalhar com o que eu amo e pagar as minhas contas e sobrar um pouquinho para me divertir. Uhum. Não, já sonhei em ficar rica, não sonho mais com isso. Isso uhum. é maturidade, a idade que vai acontecendo em relação a esses compromissos. É, o Santos Dumont, ele já é rico de nascimento. Né? O uhum. pai dele emancipou ele, 18 anos, o cara tinha fazendas, não sei o quê. Mas no empreendedorismo dele que aí eu gosto de chamar muito assim empreendedorismo, eh, empreendedorismo social ou solidário, uhum. todos os prêmios que ele ganhava ele repartia com a equipe dele, uhum. com esses consultores e com essas pessoas que trabalhavam para ele lá dentro do hangar. Ele não ficava com nenhum centavo. Uhum. Então, ele visava lucrar alguma coisa assim, visava ganhar algum dinheiro assim, mesmo que não fosse para ele, para que fosse para os funcionários dele, para as pessoas que trabalhavam para ele. E hoje, eu, eu tenho dois problemas na quarentena, né? que, eu, que, que me afligem, de vez em quando me deprimem, é, porque estamos todos, dentro de 60 dias, a gente vai passando por todas as fases da montanha-russa. é Um, eu trabalho com o que eu amo, e eu não estar fazendo o que eu amo, é muito difícil. Eu acabei de descobrir, a primeira coisa ruim de trabalhar com Costa é não poder trabalhar. <risos> né E a segunda, é a é justamente as pessoas que me cercam na minha equipe. Né? Eu comecei aí fazendo as lives, tentando propor alguns cursos, acho que o curso não deu certo, é, pelo menos do meu ponto de vista, acho que ainda estava imaturo para estar tá propondo, é, mas agora eu não estou fazendo as lives sozinho. É, os guias que trabalham para mim, estão fazendo, querem fazer e se predispõem a fazer, estão fazendo. No dia que eles querem, né? a gente foi combinando tudo isso previamente, e aí eu criei links de colaboração para eles também no Simpla. Uhum. Para que eles também pudessem monetizar nesse momento. Porque isso era é uma grande preocupação na minha cabeça. Né? As pessoas que trabalham comigo, que não são meus funcionários, que não têm carteira assinada, mas são meus parceiros. Então, nesse momento, eu também não posso esquecer deles. Né? É, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente está é, colocando essas ideias para fora, está criando, está sendo empreendedor. Eu acho que o, o Santos Dumont levou isso muito em consideração também. Uhum. É, por mais que para ele fosse um sonho de trabalhar com o que ele amava, a questão de não existir aí uma preocupação com a lucratividade futura, o um enriquecimento, não tirou a questão do, do, dos ganhos. Porque ele sabia que tinham pessoas que dependiam... Ele não dependia, mas ele sabia que tinham pessoas que dependiam daquilo. É é eu eu acho que o que o, o Santos é talvez aí entre os três maiores heróis que esse país já teve nesse sentido assim em termos de, de ser um homem de caráter ele ele não, não tem não tem não tem nada contra ele nos, nos autos, né, né nos anais aí da, da história não não nunca ouvi falar de nada negativo contra o Santos Dumont né assim e, realmente um caso um caso que acho que é, qualquer país se orgulharia né de ter um, um herói né entre pô, um dos heróis da aviação isso o mundo inteiro reconhece né e eu acho que a a, a lição né que a gente extrai da, da história dele pelo menos eu né com relação a essa coisa da propriedade intelectual, é como que nós brasileiros na verdade precisamos entender essa, essa essa questão de verdade levar a sério isso é como como assim um, é, seria um pivô para nossa para nossa economia num, num todo né é a gente precisa re, re, é, perceber antes de tudo que realmente a gente produz muito intangível, a gente é um povo assim, altamente criativo. E Caraca, só... se a gente ganhasse um real por meme? É. É. Então, então, essa produção criativa que a gente tem, que, é, que é, né, é, é, é fortíssima, ela acaba dando em nada, porque a gente não consegue estruturar modelos, porque a gente não consegue é, partir desse ponto né, de... de empacotar a propriedade intelectual como uma propriedade intelectual. Né? E eu acho que isso vale para tudo, né? Se você pensar em água, por exemplo, você está às vezes numa cidade aí, aí tem uma uma pracinha, uma coisa, uma fonte, está água ali, a água que está ali é um bem público, né? Agora, se alguém pega uma água e põe numa garrafa e, e vende, já é privado. né E, e eu acho que talvez, qual, por que que não numa situação você não pode cobrar por aquilo, numa outra você pode, porque você embalou, porque você é. né, você fez uma boa embalagem. Então quando você, sei lá, se você solta a sua ideia de qualquer maneira ao, ao vento, né, em um ambiente qualquer, realmente você deu sua ideia. Agora se você claro. apresenta ela num evento, num concurso ou numa outra situação onde a sua a sua identidade como autor vai estar tá vai estar protegida, aí você tem como realmente se alavancar com ideias, né? Usando as ideias para galgar novos patamares no, no, na economia, no sistema, né? Então eu eu acho que que o que a gente está com essa experiência da associação é, desenvolvendo, eu acho que pode estar se aproximando bastante agora de uma solução assim que, que que possa virar um modelo um modelo que seja replicável seja seja expandido né e e, e eu acho que a a, a a lição que a gente tem que tomar da história é, é assim não desprezar isso esse tipo de valor sabe é, seja não desprezar o valor que a gente pode é, pode ferir com isso, com o nosso bem intelectual, nosso bem material, como também não desprezar é, o que que... o, né, os, os, o, o modelo, né, a economia que existe em torno disso. Eu acho que acaba que no final é, ninguém dá muita, muita fé, muita, dá muito valor às ideias, e aí é, boas ideias que, que poderiam está sendo desenvolvidas aqui, acabam... Ou, ou até mesmo quando a gente vê a fuga de cérebros. Né? Os, os melhores cientistas do Brasil vão para fora porque lá fora alguém dá mais valores e ideias do que aqui. Não, e uma outra coisa também é, que acaba acontecendo, parece que a gente valoriza mais a ideia do estrangeiro, né? É, a gente acaba exaltando muito o outro estrangeiro e não o brasileiro. Poucas pessoas conhecem histórias são do mundo, é, mas muita gente já ouviu falar e de um pé, essa coisa toda. Tem um cara, um estrangeiro, que veio para cá, e eu gosto muito de, de dar ele como exemplo, e é um cara que eu admiro muito, tá? ele já faleceu, óbvio, tá? e desses personagens históricos que eu fico estudando, que é um espanhol chamado Francisco Serrador, ele é o criador da Cinelândia. Uhum. E ele, assim por mais que a gente associe o nome dele a cultura cinema, ele não é o criador do cinema. Uhum. Ele copia essa ideia de Curitiba. E ele fala assim, pô, se a gente colocar num formato mais chique, né? porque os cinematógrafos eram chamados até de treme-treme pela falta de qualidade de chuva. e colocarmos isso na cidade que mais cresce no Brasil na maior, e na capital do país, né? então São Paulo e Rio, o sempre foi o foco dele, é, vai ter gente que com melhores condições, uma melhor estabilidade, num ambiente mais refinado, vai querer esse entretenimento também. Então, é isso que você está falando, mudar a embalagem. O cara pegou um negócio que já existia, ele não foi pioneiro do cinema no Brasil, ele vai conhecer o pioneiro do cinema no Brasil, que ele morava em Curitiba nessa época, e o cinema começa muito a se desenvolver em Curitiba. É, mas ele tem essa visão, eu vou levar para onde está o dinheiro e eu vou levar para onde está a, a, a capital política e cultural. E também, na época, a capital oficial do país, né? o Rio de Janeiro. Mas o que mais me admira no Francisco Serrador é que, primeiro, né, ele quando vem para o Rio, ele tem um grande desafio, porque ele decide vir para o Rio durante a Primeira Guerra Mundial. Então, aquele sonho da Cinelândia, aquela área toda do Convento da ajuda destruído, pronto para investir, paralisa tudo, porque a guerra começa. Uhum. E depois, quando acaba a guerra, ele consegue retomar um investimento falando que a concorrência unida é positiva. Então, vamos colocar todos os negócios do Afins no mesmo espaço. Uhum. Então, vamos ter quatro cinemas juntos. Tipo, você é maluco, abrir na mesma rua quatro cinemas. Né? Você uhum. vai ser concorrente de você mesmo, uhum. mais os outros que vão surgir. Mas cada um no nível é diferente. E quando ele abriu esse negócio, lendo a biografia da Dinando, ele tinha 15% do capital, ele literalmente convenceu todo mundo na Lábia, depois de uma guerra, Brasil passando por crise econômica, a investir no empreendimento dele. E uma outra coisa também que eu acho muito legal dele, é, né, de tudo aí no mundo das ideias de divisão, mas ele não esqueceu do capital humano. Então, os artistas o amavam de tal forma, pela abertura do teatro, por remunerar de uma forma justa, valorizar esse espaço. né? A Eva Todor cria o um estilo Todor de, de fazer teatro no teatro do Francisco Serrador. Ela é uma das quintas cabeças, junto com Jaime Costa, a criação de um busto depois que ele morre. Ele, Isso que a gente chama de rede, economia guarda-chuva hoje, esse cara tava fazendo em 20, 30, 40. Entendeu? Então, não tem inovação nenhuma nisso, só que, infelizmente, a gente não aprende na escola esses bons exemplos que nós temos no Brasil, mesmo que sejam de estrangeiros, que poderiam estimular a gente economicamente. Hoje em dia, está é. mudando, as escolas já começaram a fazer educação financeira e tudo, mas eu acho que muito mais importante do que aprender datas, Pedro Álvares Cabral, Pedro Vasco Caminha, é claro, a gente precisa ter uma noção básica aí da conquista do Brasil, é, mas tem certas personalidades que deveriam ser abordadas no livro História, porque ia mostrar para gente as nossas potencialidades e como esses caras tinham isso, isso que a gente chama hoje de soft skill, e esse foi o grande diferencial dele no mercado e foi o grande diferencial dele como empreendedor e na economia nacional. Uhum. É, e essa história que você, que você me fala é, me lembra de, de um, um quarto elemento que eu acho que ajuda a proteção das ideias que a gente está tentando, ao mesmo tempo, abrir sem, sem desproteger, né? Que é o, o fator, se você não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Então, assim, em algum momento, alguém, alguém, alguém se deu conta, né? Na história aí do, do Serrano que, cara, é melhor é melhor eu criar alguma coisa no embalo do que ele está fazendo e, e pegar, a, a, vamos dizer, a, o consumo, o mercado que ele está ajudando a organizar na Cinelândia do que eu querer abrir um cinema sozinho em outro bairro, né e que não vai que não vai ter essa movimentação de concentrar ali né, e tudo isso. Então, é, na prática... Às vezes tem situações onde você, onde você para roubar a ideia do outro cara, sai mais caro, né? E ainda tem o risco de você, de você quebrar com, com esse movimento, de modo que, pô, é mais é mais é mais inteligente eu pegar e tentar investir nele, né? E ser sócio. Né? E aí como a gente já vai começar as ideias abertas nesse nesse ambiente da associação, a a sua é, a sua o custo-benefício de roubar ou ser sócio fica mais mais, valo, mais valioso ser sócio do que roubar a ideia entende então é, para para concluir né tudo isso eu vejo assim antes da gente gravar a gente você comentou da história né dessa daquela empresa que tentou plagiar você e uns meses depois quebrou né eu acho assim de qualquer forma a seleção natural vai acabar eliminando os, os né, os, os empresários sem ética pode demor, pode levar pouco tempo pode levar muito tempo mas isso vai acontecer em algum momento e e por, por causa disso muitas vezes a gente é, cai numa situação onde onde é, esses empresários sem ética eles vão vão vão ver que, que eles eles estão em desvantagem eles estão mais fracos para tentar é, é, realmente se, se aproveitar de um outro de um empreendimento assim não quer dizer que fique impossível mas o ponto é vai vai vai pagar um preço alto se tentar entende dinheiro é muita coisa mas não é tudo os caras acharam que dinheiro bastava e ah. no mercado num serviço que todos se conhecem às vezes você move montanha sem dinheiro, mas você pode ter uma montanha de dinheiro que você não sai do lugar. <risos> então, é, é. foi bem interessante essa situação, sim. É, e tem muitas empresas recentemente aí cometendo esses erros, assim, por exemplo, o... tem uma empresa de co-working internacional, WeWork, que basicamente repetiu isso aí que você falou. Foi agressivamente comprando, comprando, comprando um monte de coisas por aí e, e aí no final é, é, a, a, o modelo não era sustentável. E realmente o que que eles tinham? Eles tinham só o dinheiro, né? E um discurso e fala e esse discurso não, porque é, vamos usar a inteligência artificial para organizar o coworking, etc. E aí que que deu? Deu nada. A inteligência artificial não não vai fazer, meu, o, o, o que fazer um ambiente de trabalho ser bom só porque tem um nome legal, moderno. Não, cara, inteligência artificial é, é, o, é o chatbot que, que você tenta falar com ele, ele não entende nada. Isso é inteligência artificial. E, e no final a empresa era uma bolha, por causa disso, porque só tinha realmente o dinheiro como estratégia né? e, e um discurso vazio. E, então... É, eu acho assim que, que contudo, se a gente usa essa, essa metodologia né, que eu sei que ela não, não impede mesmo que alguém se aproveite da gente, mas ela cria várias barreiras de proteção é, ela pode no final ou é, dissuadir alguém de tentar se aproveitar ou acaba por, por final convencer ele a se tornar um sócio então é, essa possibilidade, é. eu acho que eu acho que é ela que, que torna realmente é, essa ideia interessante. Né? E, e, e, por isso, é, abrir mão dessa privacidade pode ser pode ser uma ideia menos arriscada do que tentar conter suas ideias, né? guardar elas e só para você. Acho que... acho que essa é a nossa lição final do papo de hoje. É, acho que é. Priscila, obrigado por, a, por essa mais essa conversa e eu, eu ia te perguntar quando que a gente ia fazer uma gravação com o seu mapa mundi aí, porque em geral você gravava na frente daquela, daqueles violões, né, aquelas guitarras. <risos> na verdade é... <risos> É a casa do meu namorado, então hoje eu tenho espaço em determinado ah, horário para estar tá gravando, porque a gente está passando entendi. a quarentena junto na casa dele. Ah, entendi, entendi. A minha casa normalmente é aquele quadro de Santa Teresa e tudo. Ah, e essa aí é, é, é da casa dele também? É, da casa dele. Ele também, que guitarras e, e aqui, só que hoje eu tô num outro ambiente, porque ele não tá em casa, então dá para eu estar aqui nesse outro ambiente, é, sem é, problema. <risos> eu acho muito legal esse mapa mundi, acho super, super lúdico, né? Pô, cara, todo mundo, assim. <risos> só que quando ele alugou essa casa, já veio o mapa mundi. Ah, é? Então acabou, é. sem dar essa parede não, deixa aí, porque a maneira é adesiva. Uhum. E a gente não sabe onde a pessoa comprou, nada disso. A gente achou muito maneiro e não pintou essa parede e todo mundo pergunta. Uhum. Muito legal. Bom, Pri, obrigado mais uma vez. Nos vemos em breve e, é, e quem sabe, num, num leilão também. Quando rolar um, você vai poder participar. Verdade, verdade. Um abraço, tchau, tchau. Beijo a todos, obrigado pela atenção.